Batalha central tá viva Olha que escroto Batalha central vive Mandaram um peso morto Aqui para parece... Esculachar. Não adianta, parça, você até encarar Desviando olhar, olhando Olha aqui no meu olho Cê sabe, nessa fita de adversário Eu não escolho Porque esse cara eu boto de molho E com certeza quando eu pego eu nunca encolho vacilão. Então fica bem ligeiro. Você sabe nessa vida eu sigo verdadeiro. Porque sabe que não entende do caminho. E com certeza esse cara aqui morre sozinho. Porque você não entende e tá sozinho. Piracicaba tem respeito, não palhaçado igual o Aqui cê tá sozinho. Só que eu te falo um bagulho e você fique pianinho. Agora o bagulho improvisado. É Crauquiguinho que cê se fudeu, que seu adversário é errado. Aê, o ô agora não tá feia. Você vem falando de umas treta que é alheia. Crauquiguinho ficou lavo na sessão. A sua treta agora é com o rebelde e quero ver segurar o rojão. Aê, cê tá ligado vamos Que agora desse jeito pra vocês só faço e não tem veneno. Ele fica assim que esse monstrão. Eu quero que se foda, a sua então, você tá ligado mesmo assim, tá justa, porque essa carinha meu parceiro, não me assusta, melhor ficar suave que ser é hilário, no máximo tá parecendo o maloqueiro da versão de quem quer ser o um milionário. Uou! Oh, shit! <risos> que round foi esse, família? É. Jesus amado! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! <risos> barulho, parazinho, bastou o cu! Uou! Reféu, tremidor, reféu, começa, acertou Soltava o DJ Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ó, oh, tá bem tranquilo Você não é MC Sua melhor rima foi falar de dois caras que nem estão aqui Então, você tá ligado mesmo O papo é outro E então, deu pra perceber que aqui você é pensa pequeno Os caras não veio Quebrada, a chance que ele teve De gastar as decoradas oh, Então eu te falo nesse caminho Aguenta o seu fardo Você garanta sozinho Então não teve isso, não tem zelo Não teve que o mas somente que hoje é uma mente De pelo yeah, Mente de pelo Sua versão agora é muito fraco e seu rap acabou o zelo Aê, foda mesmo Eu falo, você vai as nuvens, sabe o que é isso de Kikinho? É essência de Nelson Rubens oh! Oh! Cê falou de Nelson Rubens no ramelo Só que você é um atrasado É Nelson Rubens barriquelo É isso que eu tenho seu acabar. é no ramelo Cê sabe nessa vida eu faço meu castelo É mente de pelo Aqui se prepare Você fica quieto, cê sabe nessa fita Aqui é o dialeto, entende? Mano, aqui você pode pá pra... Os caras fazem a merda e que nós não venha olhar Então fica firmeza, aqui cê entende Sabe nessa fita, você não surpreende Você pode olhar, mas eu aprisiono sua alma Sabe nessa fita, aqui você sai com trauma Então parceiro, pra rimar, mantenha a sua calma Porque cê sabe, mano, que você vai sair com trauma Nossa. E aí, vocês acham que foi terceiro também? Terceiro, terceiro. terceiro. terceiro. terceiro. Então vamos lá. É, então, tirei, aí, vamos, vamos lá. Os moleques tá Me. assim, ó. Tirando para o Ivan os dois, mano. Tá porra! E aí família, vamos pro bom daquela vibração! Terceiro! Terceiro! Terceiro! terceiro! Bate e volta, certamente DJ! Go, ah, e mata ele. Pensa que você não tem o tom? Da hora sua barba, mas você não é um Wee Con. feia para os caras, parceiro pelo amor. Você não é o um o é um MC Beriador, querendo comprar foto, mas você não sai da foto. E com certeza isso aqui eu tenho um propósito para acabar com a sua vida nessa batida. Você vai sair daqui não é de cabeça erguida. Ah, na moral, o seu caso é crítico. Da hora sua rima manjada falar que eu sou um político. Vamos legalizar essa fita é o seguinte, para mais só outra. Aê, seu vacilão, cê tá ligado? Que agora eu vou tranquilo fazendo no improvisado. Nem falo nada mal pra você que você já sabe. Sua rima decorada no verso que é kamikaze. Verso, kamikaze, mas você é um pivete. Meu som, assassino é 0057. Se você não entendeu, ele se como 001 21. Aí você vacilou demais, esse enquete. É assassino assaltando, fazendo um cinco, sete. Você nem sabe disso, tá em perigo. Eu senti o um espelho na terra que bater com você isso é fácil Sabe nessa fita, parceiro eu sou mais ágil É engraçado esse cara arrombado Cê acha que é bandido quando você rouba bolacha em mercado Aê, aê, aê, aê Não é bandido que rouba bolacha em mercado Pra ficar um tempo a mais pra nós isso nunca foi pecado Então, cê entende, não tem depois Cê quer dar 20 na artista pintando 7, então dê dois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá, vamo lá Grita pra um só, com muita força Barulho para as rimas do cu Refrão 2x1 com